Hoje eu te convido a ouvir até dormir as melhores afirmações positivas que te ajudarão a eliminar crenças limitantes, remover bloqueios, mudar a sua forma de agir e de pensar, aumentando a sua autoestima, a sua autoconfiança e assim atrair muita prosperidade, abundância, sucesso e felicidade. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal. Li Falcão aqui com você e com muito carinho para mais um vídeo para relaxar, meditar e dormir profundamente. E amanhã, com muito mais disposição, atrair para a sua vida muitas coisas boas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, é claro, para receber mais vídeos como esse. Vamos iniciar então? Procure uma posição bem confortável para você relaxar e aprofundar em uma boa noite de sono. Desligue-se das distrações, relaxe. Feche os seus olhos, se puder, e abra a sua mente e o seu coração para cada afirmação, para cada palavra. Respire profundamente, solte o seu ar. Repita cada palavra no seu interior de forma profunda. Deixe a voz penetrar na sua alma. Respire, solte o ar. Eu me conecto nesse momento com a minha essência e o meu momento presente. O passado não tem poder sobre mim e nem é determinante para as minhas escolhas hoje. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que vem e que flui na minha vida. Eu atraio tudo que é bom, tudo que me faz prosperar. Eu recebo a prosperidade que vem em minha direção de várias formas. Eu me liberto, me liberto das minhas culpas, das minhas mágoas, dos temores, também dos ressentimentos e das decepções. que estavam me impedindo de crescer e de prosperar. Deus é muito bom para mim e todos os meus sonhos se manifestam. Todos os meus objetivos, meus desejos, são atendidos pelo poder que emana do Criador. Eu me liberto de todos os bloqueios com relação ao dinheiro, de todos os bloqueios com relação à riqueza e prosperidade, e me abro para atrair toda energia boa e positiva. Eu foco no meu presente, fecho meus ciclos negativos com o passado e construo o meu futuro de forma tranquila e aberta. Eu perdoo e solto todos aqueles que me magoaram para que se afastem da minha mente e sigam seus caminhos. Eu aceito toda a felicidade e prosperidade que o universo possa me oferecer. Não importa o que os outros digam ou façam, o que importa é como escolho reagir. E o que eu escolho acreditar ao meu próprio respeito. E eu sempre escolho o que é melhor para mim. Tenho a capacidade para criar a vida que desejo e tudo o que me traz sucesso e prosperidade. Eu me liberto do medo e de tudo o que me trava. A vida se torna leve. E muito fácil para mim. Eu me liberto de qualquer necessidade de luta ou sofrimento. Eu mereço tudo que é bom. Hoje eu abandono meus velhos hábitos e assumo novos hábitos muito mais positivos. Eu só me alimento de positividade, de doçura, de confiança, de segurança e alegria. Eu limpo meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Na minha mente, eu conservo apenas positividade, e boas crenças, sempre focando no melhor. Tudo que me pendia se dissolveu e agora todos os meus traumas são eliminados. Os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu abandono todas as lembranças negativas que bloqueavam o meu bem-estar. Eu mereço uma vida abundante e próspera. Eu sou superior a pensamentos negativos e ações de baixa vibração. Eu me valorizo... E meus pensamentos são prósperos e grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas na vida. Eu elimino todos os obstáculos presentes na minha vida. Eu supero com êxito todos os desafios que surgem na minha vida. Eu tenho total controle sobre o meu corpo, sobre a minha mente e sobre o meu espírito. Eu me liberto de todas as crenças limitantes, de todos os pensamentos que sabotaram ou impediram o meu sucesso. Na minha mente só existem pensamentos positivos. Eu afasto de mim todas as pessoas negativas, as pessoas invejosas, as pessoas que me desejam um mal... Eu sou capaz de criar tudo aquilo que eu desejo, pois estou conectado, estou conectada com a força do universo. Eu sou filho, eu sou filha do Deus que criou todo o universo. E a cada dia Ele me traz mais abundância mais prosperidade. Porque eu estou aberto, porque eu estou aberta para receber todas as graças de Deus na minha vida. Eu tenho força e habilidade para vencer qualquer desafio que a vida me apresente. Pois o poder emana de mim e por mim. Eu tenho poder, eu tenho confiança, eu tenho capacidade para conquistar todos os meus objetivos. Eu aceito mudanças e posso facilmente me ajustar a novas situações. Eu me amo e amo quem eu sou. Eu me valorizo e valorizo quem eu sou. Por isso as pessoas me amam e me respeitam, me valorizam e se alegram comigo cada dia mais e mais. A minha vida é uma jornada incrivelmente fantástica, maravilhosa, emocionante. E eu sei aproveitar cada dia da minha vida. Porque eu só tenho pensamentos e crenças para o sucesso. Eu determino que de agora em diante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso saem da minha vida. Porque eu sou livre. Eu sou. Eu sou livre. Eu sou. Eu sou livre.